Oi, a implantação de um SAF quase um ano depois. Vamos acompanhar. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. No carnaval de 2020, pouco antes de toda essa história da, da pandemia, aconteceu um curso aqui na região e a gente foi até uma propriedade rural implantar um pequeno sistema agroflorestal. Onze meses depois, eu volto lá para conversar com Joaquim e com a Rita para ver como é que anda o SAF. E aí, esse é o segundo vídeo dessa pequena série, né? esse agora é o último. Vamos ver o que diz a Rita, que foi quem encabeçou a, a história toda desde o início, já deu ok, né? vamos fazer. O Joaquim, o esposo, ficou sabendo depois, ela conta essa história, muito legal. E aí o, o, o aprendizado do Joaquim e da Rita também, porque aí chegou a, a, a história da, da pandemia, eles ficaram mais em casa e puderam trabalhar mais no SAF e isso acabou entrando na rotina da família. Isso aproximou também a família, é, eles vão contar, mas é uma história muito legal de aprendizados externos e também internos. E, na sequência, o depoimento de Jorge e Jane, casal que veio passar uns dias aqui em casa, em home office, e quiseram conhecer o, o trabalho de Joaquim e da Rita, e a gente esteve lá junto. No retorno, na volta, a Jane e o Jorge deram o seu depoimento a respeito do que viram por lá. Vamos acompanhar. Contando uma história... Como é que é, Rita? Quando começou o projeto aqui, que foi a ideia de fazer o SAF, né, então surgiu do, daqui, o Edgar veio com a proposta. O Edgar gente... é o rapaz da IMATER. Da IMATER é. E a gente sentou lá, fez a reunião, tá, o Joaquim tava trabalhando, né. Aí quando chegou, não, você deu espaço sim, viemos a olhar, tá, aí o Joaquim ainda tava trabalhando, nem sabia da história, né. Aí quando chegou, falou, não, é, ele falou, o que está tá acontecendo? Falei, não, é que daí já tá autorizado aqui já para plantar, que vai fazer o SAF. <risos> aí tá, e ficou assim, né? Mas aí fomos conversando e realmente ele achou que é interessante. Concordou, né? Foi bom. Concordou, né, Joaquim? Tá certo. É, bom, né? é muito bom. Não, vale a, a não se multiplica com todas as pessoas que fizeram, né? O é. é curso, o cada um vai multiplicando seu lugar, né? Foi é a melhor coisa que a gente Sim, fez. E já está atingindo né, pessoas que nós nem conhecemos. Né? Esses dias eu fui em São José do Alegre, conversando com uma moça que tem work fruit, é, eu olhando, né, o Wortfruit, e olhando o worthfrute dela, assim, ela falou assim, ah, esse rabanete é lá de piranguinho. Eu assim, ah, é lá de piranguinha, você é, eu compro da Catiúcia. Puxa, ah, então esse cabanete da minha casa. Ah, que legal. Olha aí, olha que Foi muito interessante, porque sim, eu tinha passado para a né? então todo que, todos os pedidos que a Catiúcio fazia para mim, era ela que fazia o pedido. Então ah, então já está ganhando uma, uma dimensão regional aí quase, né? Sim, sim. É Mas legal saúde, ela não alimenta todo esse sistema que a gente fez Só falo para ela, que a gente foi lá na, onde a mãe dela nasceu, e o milho vendendo assado a real e o garoto comprando fandango a três de milho. Agora o fandango a três, não dá para comer três espigas de milho? Você está assim, industrializado? Não, fandango. e comendo natural, né? Como mas aí, mas, pra... mas é, é, tem uma coisa que mostra status, né? É, pra... uma coisa assim, status, né? Mas a gente está no outro. <risos> é, o que é bonito é isso tá O volta. rabanete está andando porque é. nem sabe aonde. Nem sei aonde. É. Isso é legal. Mas é parabéns, viu? 11 meses, quer dizer. Então, somente um canteiro eu consigo tirar quatro tipos de coisas. Sim. Um, canteiro. Não, um, um canteiro. canteiro? Então, isso a gente aprendeu é. quando eles vieram aqui, né? Para ensinar a gente. Né, quando fazendo o falou que podia fazer isso. Então, assim, lá em cima tinha uma hortinha e falava assim: não, a horta da Rita está tudo bagunçada. Eu falei, não, tá certo. Ele falou, nossa, já tem um safinho aqui já, né? Então a gente veio, eu achei muito interessante. Plantar bastante coisa junto. Né? Não precisa ser só uma coisa de cada vez, pode ser um monte de coisa ao mesmo tempo. É que ele falou, tem uma coisa que sai primeiro, da a depois o rabanete, depois vem o alface, né? Então eu posso fazer tudo numa leira só e aproveitar o espaço. Né? Isso é muito bom. Joaquim e Rita, finalzinho de tarde a gente passeou lá pelo SAF está uma beleza, um monte de coisa, né? uma variedade grande conta aí para a gente como é que foi esse final o que, que vocês poderiam dizer para as pessoas que vão ver esse vídeo quer começar, Dona Rita? Olha, é um eterno aprendizado né? cada dia uma coisa nova né? e realmente o eu, o que eu estou aprendendo e enxergando é que a natureza está aí para nós. Na verdade não sou eu quem faço, é ela constantemente que está fazendo para mim. O que eu preciso e eu estou aprendendo é abrir, me abrir né, e permitir que ela me favoreça com tudo aquilo que ela está nos oferecendo realmente. Né, e está comprovando a cada dia, né, está demonstrando para mim a cada dia o que ela está fazendo por mim, então, é assim, sem eu, digamos, até mesmo merecer, né, ela só está me doando, me doando. Então, o que você está dizendo que não é só a, a planta que foi plantada que está crescendo, tem outras coisas também crescendo dentro de você, mudando dentro, dentro de você. Coisa. Uma esperança, sabe assim, que confesso que eu até não tinha. Sabe, hoje, até nesse período de pandemia que nós estamos vendo aí e assistindo nos noticiários, é, está, a, a natureza está mostrando para mim, né, então estou sendo grato a ela isto. Né, que, então eu estou dotado de esperança. É então um, eu sinto assim, eu, eu tenho um banco aqui, sabe, eu tenho né, tudo de bom que está aqui em volta da minha casa é a natureza que está me oferecendo. Então, não tem aquela história assim, a terra é fraca, a terra não dá, tudo dá. Não arrependeu então de, de tirar o... a, a grama e, e fazer o SAF? Não, de jeito <risos> nenhum, faria tudo novamente. Ou seja, irei fazer mais, né? É, já está expandindo né, sim, o que estava antes. É. Rita, conta para gente. Olha, durante esse tempo que nós estamos aí, né, desses 11 meses, eu acho que a gente aprendeu muito, né estamos aprendendo a cada dia. Então, eu sou eternamente grata né? a Deus, as pessoas que estiveram aqui, que partilharam com a gente o conhecimento, né e as pessoas que vêm nos visitar, que passam esse conhecimento. Então, está sendo muito rico, sabe? E eu estou muito, muito contente com isso que está acontecendo. Né? Eu acho que todo dia a gente agradece, porque está é, sendo muito bom, sabe? Então, a gente está tendo muita coisa que está evoluindo ali, que está saindo, né? A natureza é muito rica, né? Então, ela está nos ensinando a cada dia. Isso, para nós, é muito bom. transformação é, é do lado de fora e do lado de dentro é, também, nossa, né? Nossa, melhorou muito, sabe? Muito. Muita coisa mudou muito. aqui em casa depois que a gente deu esse passo, né? Depois do nosso sim lá, eu acho que assim, foi o primeiro passo, então, está cada dia mudando, sabe? É, é muito bom, a gente está muito feliz com isso. Legal. É, é bom esparrar magro, floresta para todo sim, canto, não? Sim, sim, <risos> é muito bom. que as pessoas tomem consciência, né? Então, uh -huh. hoje a gente é defensor. A gente fala assim, quando essas pessoas vão, faz alguma coisa, uma roça. Ah, vamos queimar. Não, não vai queimar. A gente vai sim. cobrir o terreno. Se você não quiser, doa pra gente. Isso. A gente ah, tá fazendo legal. isso, sabe? Uh -huh. Se você não quiser, se você for queimar, dá pra gente. A sim. gente coloca no nosso terreno ali. Então, a gente tem feito isso e tem dado certo, viu? É tudo é vivo. Sabe? Tudo é vivo, tudo está em movimento e a cada dia é, nós observamos que tem um presente para nós. É, é interessante, todo dia nós ganhamos um presente, tem algo novo lá. Sabe? Eu também ganhei um monte de presente hoje. Estou <risos> é, <risos> é, levando um monte de coisa para casa. é isso é uma presença de vocês, né, que é muito rico. Sabe? Um presente para nós. Legal. Ah, então, isso tá muito com agradecido. 11 meses, né? Você esteve aqui no início. Não né? é? Carnaval pouquinho tempo, né? de né? Foi. E, como se diz, esse ano não teremos o carnaval, mas está Sim. aí o resultado do carnaval Sim. do ano passado. né? Muito bom. Estamos muito gratos a isso. Legal, muito agradecido, então. E eu que agradeço, Nós gratidão. de coração. De tudo. Aqui a Jane e o Jorge fazendo uma visita na região. Estão hospedados aqui em casa e, esses dias, a gente foi até o SAF para eles conhecerem né, uma história legal que, que rolou por aqui, já quase um ano de SAF. E aí, queria que vocês contassem um pouquinho da, da experiência, né, como é que foi conhecer o Joaquim e a, e a Rita e a história do SAF. Ah, olha, conhecer o Joaquim e a Rita foi incrível, duas pessoas assim incríveis, dois seres super generosos, né e um local... Nossa, eu nunca tinha visto um, um SAF assim é, recém-feito, né? Com 11 meses e com tanta abundância, né? Então a coisa da monocultura que se fala que vai faltar alimento para todo mundo é uma grande mentira. <risos> e que alimento tem para todos e a gente viu ali a abundância de, de alimentos e que num terreno que não é tão grande, mas assim, a cada pedacinho dá para se ter muitas espécies, então é, é uma experiência, uma vivência, uma observação assim de que a natureza é muito abundante e, e muito rica, e, e as espécies umas se beneficiam com as outras, é maravilhoso. Então, e eu percebi que, eu, que é uma coisa interessante, como eu estava perto de é, a riqueza que fica para a pessoa que mora no local um pouco mais retirado como eles mesmos como mesmo a Rita disse né? aqui na roça e o Joaquim afirmou olha nessa pandemia é, eu tirei minha comida daqui então mostra que o desenvolvimento dessa atividade é, traz é, benefício para a pessoa que planta esse equilíbrio né, da agrofloresta, do SAF, ele é, ele, é, ele é fantástico. Eu tinha visto em vídeo, por internet, mas ver presencialmente é fora de série. Ontem, inclusive, eu fiz a berinjela que a Rita deu do pé. Ah, legal, eu e, fiz lá também. E, eu, e na verdade, eu fui eu. Agora vou comer ela. Comei ontem, mas vou comer agora de novo. Sim. E aí mostra. E ela tirou lá o milho, ela tirou isso. E ela falou assim, olha, eu venho aqui de manhã cedo e pego o alimento que está aqui. E me sirvo dele, posso ainda repassar, revender. Né? Então, ela olha, eu não tenho certificado de produto orgânico, mas eu, esse trabalho só está me trazendo benefício. Então, assim, é muito rico você ver as pessoas, na sua simplicidade, desenvolver um programa que a naturalidade é, e a espontaneidade traz resultado. Observar esse resultado é fantástico, fantástico. Uhum. Agradeço aí, Evandro, agradeço a oportunidade de estar aqui e conhecer um trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Uhum. Então, por hoje é isso. Se estiverem curtindo, não se esquece, se inscreve no canal, se não for inscrito, dá um joinha, um like, um gostei. Se quiser participar do grupo do Telegram, a descrição está no link. Chega lá, vamos conversar sobre um punhado de coisas ah, abordando as ciências ambientais como um todo. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.